O que a gente precisa saber em química? Antigamente, é, o Leucipo e o Demócrito, o que, que eles fizeram? Eles começaram a observar, porque química é mais de observação mesmo. Tem coisa que você consegue ver, porque é macro, tem coisa que você não consegue ver, porque é micro. Então, o que, que fez? O Leucipo e o Demócrito, eles conseguiram fazer algumas visualizações, mesmo sem muita tecnologia, e eles conseguiram, em termos, né, visualizar o que? O átomo. E eles falaram que eles tinham o quê? Carga positiva e negativa. Eles tinham certeza? Não. Mas eles afirmavam que os átomos tinham carga positiva e carga negativa. Então foram eles, né? Eles, isso é antes de mil e poucos. Então eles foram assim, nos primórdios mesmo, antes de Mendeleev, para ver a tabela periódica, então eles já foram descobrindo o quê? Os átomos. Sabia que tinha carga positiva e negativa, mas não sabia... Da onde estava vindo, como que era, como que funcionava. Eles não tinham uma visualização do átomo em si. Eles só sabiam das cargas deles. E com essas, é, esses estudos que eles foram fazendo, foram surgindo o quê? Os modelos atômicos. Então, um foi fazendo o um modelo, o outro veio e foi aperfeiçoando aquele modelo até a gente chegar no modelo quântico que a gente tem. Eu vou passar alguns aqui para vocês verem. Então, como que se deu a evolução do modelo atômico? Então, o primeiro foi de quem? Foi de Dalton. E ele falou que o modelo dele se parecia o quê? Com uma bola de bilhar. Essas bolas que a gente joga sinuca, né? Na maioria, os meninos que jogam, mas tem menina que joga também. Eu só sei jogar as bolinhas fora da mesa. Então, eu não sei jogar... Então, alguns pontos importantes da teoria de Dalton. Então, o que que o Dalton viu através do que o Leucipo e o Demócrito falaram sobre os átomos. Então, tá vendo? O modelo atômico do Dalton é esse aqui, ó, de uma bola de bilhar. Então, o que, que ele falou? Que a matéria era composta de minúsculas partículas, e ele chamou essas partículas de átomo, e que os átomos do mesmo elemento químico, eles são o quê? Iguais, iguais em todas as suas características. Por quê? Porque é o mesmo átomo, né? do mesmo elemento eles são diferentes quando são elementos químicos diferentes entre si. Ou seja, entre hidrogênio e oxigênio, eles são diferentes porque são elementos diferentes entre si. E nas reações químicas, os átomos, eles fazem o quê? Eles não se fazem e nem se destrói, eles se recombinam. É como se a gente pegasse uma, uma tampa e uma caneta. Ela não vai nem ser formada, ela não vai nem se fazer em caneta, em tampa, e nem vai se fazer em caneta, ou vai ser destruída. Ela vai fazer o quê? Vai juntar a caneta com a tampa e vai formar o quê? Um produto, que é uma caneta com tampa. Então, é isso aqui que ele quis dizer. Eles não vão ser nem formados nem destruídos. Eles vão só o quê? Se recombinar e formar uma outra coisa. Formar uma caneta com tampa. Tá? Como eu disse, eles não podem o quê? Ser destruídos. Para ele, era o que Uma esfera rígida. Rígida, só que indivisível. Ou seja, não, o átomo não poderia ser o que Dividido. Mas ele também não poderia ser destruído, como realmente não pode. Ele vai sendo ser dividido, mas ele não é destruído. Substâncias simples. Elas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. E o então, que é uma substância simples? O O2 é uma substância simples, porque é formado por dois átomos de oxigênio. Então, toda substância simples é quando o mesmo elemento químico, ele hum. forma essa substância. Pode ser o O2, o O3. Então, tem o quê? A gente tem três oxigênios. Então, a gente vai fazendo assim, e isso é o quê? Substância simples, formada pelo mesmo elemento químico. Então, alguns pontos importantes, que eu parei aqui no sétimo que eu falei de substância simples é quando é do mesmo elemento químico e tem as substâncias compostas quando são o quê? Dois ou mais átomos diferentes. Ou seja, H2O é uma substância composta porque tem o quê? Hidrogênio e oxigênio. Então a gente pega o quê? Dois elementos químicos diferentes e eles o quê? se combinam para formar uma substância. Tá? E lembrando que ele sempre tem uma proporção definida. Não vai juntar é, H6 com O6, entendeu? Eles sempre, vamos supor, ele, quando um elemento químico diferente um do outro, eles vão se juntarem, quando eles se combinarem, eles têm uma proporção para que aconteça essa combinação entre eles, tá? Tá mudando a tela, não Tá? Mudou sim, modelo atômico e Thompson. Ah, então tá. Então, o, já o Thomson, o que, que ele pegou? Ele pegou o que o Dalton fez e montou o modelo atômico dele, que ele chamou de pudim de passas ou pudim de ameixas. Por quê? Quando a gente faz o um pudim de passo de ameixa, tem aquele monte de pintinha dentro dele. Então, por isso, se você for olhar aqui, lógico, que aqui não está parecendo um pudim. Mas você está vendo as cargas positivas, negativas. Então, parece que As frutas que ficam no pudim. Por isso que ele chamou o modelo dele de pudim de passas. Então, como que ele chegou nesse modelo dele? Ele fez um experimento com o quê? Com raios catódicos. Aí você tá vendo aqui, ó, o modelo, ó, tem uma bomba de vácuo, que é essa aqui. A gente tem a parte positiva, que é o ânodo. É para passar por aqui, ó. a gente tem o amperímetro. Não, o não, não. Pior, passou, né? não. Isso aí, assim. é foi. Agora foi. Vou fazer assim então. Eu saio quando eu for trocar de tela eu saio e volto. Que acho que vai ficar mais fácil. Então o experimento que o Thomson fez para chegar no modelo atômico dele, ó. então esse aqui é o tubo de raios católicos. Então tem o que a bomba de vácuo, tem o que a parte positiva que é o ânodo, aí passa pelo amperímetro, tem o que uma alta voltagem, que é uma corrente elétrica. E tem o que? A parte negativa, que é o cátodo. Então, o que, que ele fez? Ó, olha o sentido da corrente elétrica. Ela sempre vai ó, no sentido ó, do positivo para o negativo. Então, faz o que? Uma corrente. Então, através desse experimento aqui... Tem um outro aqui. Oi, foi, foi. Eu vou fazendo assim. Eu vou diminuir e voltar, que aí vai aparecendo para vocês. Então, através desse experimento, ele viu o quê? A gente tem o quê? O cátodo e o ânodo. Então, ele viu que as partes negativas, né, elas vão o quê? De encontro às positivas. E as positivas vão de encontro à negativa. Então, o que, que ele concluiu quando ele fez esse experimento dos raios catódicos? Ele viu que o átomo é uma esfera, como o Dalton tinha falado. Só que, ela não era uma, só que ela não é uma esfera maciça como ele previu. Ele viu o quê? O átomo é eletricamente neutro. Por quê? Ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então, positivo com positivo. Positivo com negativo é o quê? Se anular. Então, vai ser o quê? Uma carga neutra. Eu só tenho cinco cargas positivas, eu tenho cinco negativas. Juntando as duas, vão acabar o quê? Se ficando neutras, porque é a mesma quantidade de cargas. Ele falou também que os elétrons ficam fixos em uma superfície carregada positivamente. Isso no experimento dele. Ele viu também que existe uma repulsão entre os elétrons distribuídos nos átomos. Por que, que vai haver essa repulsão? Porque cargas positivas, quando elas se esbarram em carga negativa, ó, em positivas, a gente vai ver isso mais para frente. O que, que acontece? Uma repulsão. E quando a carga positiva se encontra com a negativa, é o quê? Uma junção. É igual as pessoas falam. Os opostos se atraem e os que são iguais se repelem. Então cargas positiva com positiva se repelem. Carga positiva com negativa se atrai. Mas quais foram os problemas apontados para o átomo do Thomson? Ele viu que... Levou em consideração os elétrons que Dalton só tinha. Ele viu só carga positiva e negativa, mas ele não tinha visto sobre o elétron. Ele viu que o átomo não é uma esfera positiva, isso para ele. Mas ela tinha o quê? Partículas com cargas positivas, que foi chamado de prótons. E não, nem foi ele que, é, que identificou os prótons, não. Foi o Eugene Goldstein, tá? Então, assim, ele sabia que tinha partícula, mas quem identificou foi outro. Porque, como eu disse, os modelos atômicos foram tendo evoluções e às vezes uma pessoa acha uma, acha uma carga positiva ou negativa, mas o outro que descobre como que funciona essa carga e dá nome para ela, por mais que o outro tenha é, deduzido que existisse essa, essa carga. Porque na química é tudo assim, um deduz que existe, o outro vai fazendo experimento para provar que realmente existe. Então acaba sendo ele, a pessoa que provou que realmente existe, é quem identifica as cargas. O outro modelo é o que? O modelo atômico de Rutherford. E o jeito que ele fez o modelo atômico parece o quê? um sistema planetário, então foi chamado de modelo planetário. Então como que o Rutherford fez o modelo planetário dele? Né? Como que ele chegou para a montagem desse, desse modelo atômico? Ele viu que o átomo apresenta uma região, que é o central, a região central, que tem uma alta concentração de carga positiva, que é o núcleo. A massa de um átomo, ela se concentra o quê? Nessa região central, e que os elétrons mais leves, eles se localizam ao redor do núcleo, que é a região que contém o quê? Muitos espaços vazios, por causa das camadas. Qual foi o ponto negativo do modelo atômico dele? Ele viu que não possuía para ele né, partículas de carga positiva. Mas ele viu que existe o quê? Partículas subatômicas, que são o quê? Os nêutrons que eram partículas que não tinham carga nenhuma, que não era nem positiva e nem negativa. E o modelo proposto por Rutherford, ele não explicava também o quê? A emissão de luz pelos átomos. Então, um vai complementando o outro, mas sempre vai ficando uma ponta aberta, porque às vezes a pessoa não consegue é, responder o porquê daquilo está acontecendo. Por isso que foram tendo vários modelos e foram tendo evoluções. Né? Como eu disse, cada um vai estudando uma parte para poder tentar descobrir, para passar na frente do outro, falar que foi ele que fez, e tentar também falar que o modelo atômico anterior, não coincide é, não condiz com o que realmente está acontecendo no átomo então por isso que foram tendo vários modelos atômicos esse aqui é o modelo atômico de Bohr que também é chamado de Rutherford Bohr vocês podem ver ou só Bohr ou Rutherford Bohr tá então o que que ele estabeleceu que os elétrons se movimentam em camada ao redor do núcleo. Isso a gente já sabe, que ele gira né, em torno do núcleo. Que essas camadas ao redor do núcleo, elas apresentam um valor de energia específico. Cada um tem uma energia diferente. E quando um átomo quer ir para um nível mais externo do que ele, o que ele tem que fazer? Ele tem que absorver energia. E quando ele volta para a sua órbita, ele libera essa energia. Eu vou mostrar aqui. A gente consegue sempre ver isso quando a gente faz teste de chama em laboratório. Não sei na escola de vocês, nem né, porque não são todas as escolas que tem laboratório ou que tem o teste de chama. Mas funciona basicamente assim, tá vendo as cores? Cada cor aqui, quando a gente faz o teste de chama, ela te indica qual elemento químico que é, né, de acordo com a cor. Então, o que acontece? Um átomo, quando está no estado fundamental, ele gira em torno do núcleo, são essas bolinhas amarelas aqui. Então, ele está no estado fundamental, ou seja, ele está quieto. Então, quando ele absorve energia, quando ele quer fazer ligação com algum outro elemento, ou quando é injetado alguma força maior nele, quando, então, quando ele absorve essa energia, o que, que ele faz? Ele fica excitado e faz o quê? Pula para uma próxima órbita. Então, ele, ele fica girando em torno dessa próxima órbita. Mas quando essa energia começa a cair, ele vai voltar o quê? Para a órbita dele, para ficar no estado fundamental. Então, quando ele vai voltar para essa órbita normal dele, o que, que ele faz? Ele libera essa energia. E como que essa energia é liberada? Ela é liberada em forma o quê? De luz ou também de calor. Então, a maioria em forma de luz, ou seja, quando a gente vê essa chama colorida. É igual quando a gente está cozinhando o arroz, ou a mãe da gente está cozinhando arroz. Que às vezes, muitos ainda não, não fazem comida por, tá por conta de estudo. Pode ver, quando está cozinhando arroz, que cai um pouquinho da água na chama do fogão, não fica uma cor amarela? Por causa do cloreto de sódio, por causa da cor amarela. Vocês podem observar. Então, assim, o que que fez? Ela absorveu energia, e quando ela, emitiu, ela liberou essa energia, para voltar para o estado, que caiu na... Na trempe do fogão, ela libera uma cor, tá? E o último modelo é o modelo quântico. A imagem dele é assim? É, bem assim mesmo. Os outros a gente consegue é, observar melhor, mas o do modelo quântico é assim. Tanto que na escola, não sei aonde você estuda, mas a maioria das escolas, eles utilizam o quê? Esse modelo atômico aqui, ó que é o modelo atômico de Bohr. Por quê? Para vocês conseguirem visualizar né, o núcleo, vocês conseguirem visualizar, Vou colocar maior, pra vocês visualizarem o núcleo, visualizarem, tá vendo? Ó, a órbita, os elétrons. Então aqui fica mais fácil de vocês é, saberem o que está acontecendo, porque no modelo quântico é como se fosse um borrão. Então, mas aí a gente já sabe o que está acontecendo aqui, que a gente tem o núcleo, tem as órbitas. Que tem os elétrons, né, em cada órbita, com a quantidade certa. Então, por isso que normalmente nas escolas não usam esse formato de modelo atômico. Usa mais o de Bohr ou os outros, pelo menos a gente conseguir ter uma visualização. Porque em química todo mundo acha muito difícil por causa dessa visualização. Acha assim, nossa, química é isso? é que Não. É por falta de visualização. Se você começar a observar as coisas ao seu redor, tudo tem química. Mas é falta, assim de você olhar mesmo o que está que acontecendo ali, como que está acontecendo. Então, se você for olhar essa foto, você não sabe como que é o átomo em si, que tem núcleo, que tem é, a eletrosfera, que tem os, os átomos, é, os elétrons girando em volta dele. Então, é mais fácil você pegar um modelo atômico. Eu sei que ele está ultrapassado, mas não usar ele para... Na teoria, usar ele mesmo só como desenho para vocês conseguirem observar o que está acontecendo. Então, o que é que falou o modelo quântico? Que o núcleo é formado de prótons e nêutrons, isso está certo. E os prótons eles possuem o quê? Cargas e o núcleo é carregado positivamente. Os elétrons formam uma nuvem eletrônica ao redor do núcleo, como se fossem as órbitas, que aí fica mais fácil para a gente observar. E a posição exata de um elétron ela não pode ser definida. Porque como ele gira, não tem como você saber exatamente onde ele está. A não ser que você fizer num segundo, com um, um aparelho bem sofisticado. Mas normalmente é mais difícil você falar onde que exatamente ele vai estar. E os cálculos é feito o quê? Através de probabilidade de uma região. Porque quando a gente não sabe exatamente, eles pegam uma probabilidade... É, que ele vai tá estar no tempo X naquele, naquela posição ali. Então, os cálculos são é feitos assim. Mas normalmente a gente nem usa muito essa parte de, de cálculo de probabilidade, a gente usa outras coisas para ficar mais fácil também para a gente poder fazer. É mais quem trabalha muito em laboratório com coisas assim muito precisa aí, realmente usa ele. Então, esse modelo é, esse modelo atômico quântico ele tem o que? Os números quânticos que tem as funções de localizar os elétrons, né? Mas como que localiza esses elétrons? Então, a gente vai ter o quê? O número quântico principal, que vai ser representado pela letra N. Ele representa os níveis de energia, né? Então, são as esferas em volta do, do núcleo, que são as camadas eletrônicas, que a gente vai ver isso em distribuição. O número quântico secundário, representado pela letra L, que vai indicar o que? O subníveis de energia ou o subnível de energia que o, o elétron pertence. Então, a parte do modelo quântico é mais voltada para a distribuição eletrônica, se você reparar aqui. Ó, tem as camadas eletrônicas, tem o subníveis de energia e tem as órbitas. Então, o número quântico magnético, representado pela letra M, é o que vai indicar o que? A órbita onde os elétrons vão se encontrar, ou seja, nas camadas, né? Então, resumindo, quais são os modelos atômicos que cada um usou? O Dalton, o Dalton utilizou o quê? Massa, para fazer o modelo atômico dele. O Thomson utilizou o quê? Eletricidade, dos raios católicos. O Rutherford usou a radioatividade, que ele usou uma folha de ouro, ele usou um, um, um aparato mais sofisticado. O Bohr usou o quê? A espectroscopia, que é o teste de chama. E já o modelo quântico, ele usou o quê? A mecânica quântica, que é um pouco mais complicada, mas ele conseguiu é, desvendar o quê? As camadas eletrônicas, que fazem parte da distribuição eletrônica. Queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, porque eu vou fazer um exercício aqui, só para vocês responderem para mim aqui. Vocês conseguiram, pelo menos, ver nessa rápida apresentação do modelo atômico, se vocês conseguem identificar. Aí Alguém tem alguma coisa para perguntar? Tem alguma dúvida? Ou vocês querem é, pegar o material, dar uma lida e ver o que tem dúvida e me mandar para tirar na próxima aula? O que, que vocês acham? O que, que vocês preferem? Fala falar aí, pessoal. É. O que vocês preferem aí? Não é você ficar com vergonha, não. Não estou vendo ninguém. <risos> hein? Tem A dúvida? Lula, não conseguiremos entender? Escreve, é justamente... então, o que eu faço para ela. É, porque esse aqui é o básico mesmo do modelo atômico. Não adianta vocês ficarem estudando muito aprofundado, não. O que vocês têm que saber é mesmo, só os pontos principais que às vezes realmente cai na prova, não é mais de primeiro ano. Então, assim, é os pontos principais. Eu até falei com o Denis, que, eu vou tentar fazer, assim, um, uma aula assim, bem simples mesmo, porque na prova você não vai ficar vendo muita teoria, vou colocar mais na prática. Então, só tendo o um resumo do que, que vai acontecer, do, do que, que se refere, para vocês é mais fácil, porque eu fico estudando aquele monte de coisa, não sabe nem o que vai cair na prova. Eu vou passar eu um exercício, exercício aqui, mas eu vou deixar pedir aqui, pedir pra... eu dou vou... um tempinho para ele. Oi? Eu tô pedindo exercício para fazer isso. Ah, eu faço, eu até perguntei ao Denil, será que eles têm alguma dúvida, se queriam que fizesse alguma coisa? Então, vocês querem um exercício de modelo atômico? Eu vou falar outras coisas aqui, aí vocês vão me falar. No final da aula eu pergunto, vocês veem. Ou às vezes, assim, ó, isso aqui a gente sabe, eu quero saber tal coisa. Aí eu faço o um exercício e trago na próxima aula. Uns dois, três, que eu acho que uma hora deve dar, pra, pelo menos para tirar a dúvida. Mas olha esse exercício é aqui, assim. é mais fácil Esse aí? Esse aqui é o exercício. Ó. Pelo que a gente viu dos modelos atômicos, o que, que a gente precisa saber? Ó. O número 1 um representa o Dalton, o 2, o Rutherford, o 3, o Niels Bohr, o 4, o Thomson, e o 5, o modelo atômico quântico. E nós temos cinco perguntas aqui. Qual deles descobriu o núcleo e o seu tamanho relativo. Aí você tem que colocar assim: vamos supor, 1A um ou 2A. Eu dou um tempinho para vocês fazerem. Aí a letra B. Quem descobriu que os átomos. Quem falou, né, que os átomos eram esféricos, maciços e indivisíveis? Dois minutos, tá bom aí. Tá, a letra C aí eu vou falando para eles, vão olhando. Se errar, não tem problema não, tá, gente? Porque é para saber, sim, o que é que precisa. Ah, não, esse aqui eu sei. Não, o outro eu não sei. vocês só para darem uma lida para ficar mais fácil. Na letra C, quem fez um modelo semelhante é um pudim de passas que tem carga positiva e negativa em igual número. Na letra D, os elétrons giram em torno do núcleo em determinada órbita. E a letra E, a posição exata de um elétron não pode ser definida. Quem foi que falou isso. Olha a sequência aí, você responde no chat aí, para a gente ver qual letra que eu tenho, né? Beleza. Vou deixar ela aberta aqui, porque vai ficar mais fácil para vocês olharem. Sofia, você quer tosse? Tá, quem mais? Eu tirar aqui para eu ir vendo. Alguém achou outra letra? Isso está muito fácil. Eu ia dar uma caixa de bombom, mas está muito fácil. <risos> Por isso que eu falei assim: eu vou fazer uma coisa bem fácil para ver se realmente ela é conseguiu entender. só de ver, mas aí eu vou mandar o material depois para você, eu vou salvar ele num PDF, te mando, que aí você pode mandar para eles. Às vezes fica mais fácil para eles, pelo menos, dar uma lida, né? não precisa de ficar estudando muita coisa, mas só para dar uma revisão. O pessoal está dizendo que é C, Não sei se tem alguém que discorda Sim. aí, Tem alguém que discorda da letra C, gente? Tem alguém que discorda que não é a letra C, para a gente poder fazer para ver se é a letra C mesmo ou é outra letra? É. Todo mundo acha que é a letra C, então vamos lá. Então, a letra A. Quem que descobriu o núcleo e o seu tamanho relativo? Então, foi o quem? Foi o, o Tefó, então é 2A, então pode ser o C ou pode ser a letra A. As outras a gente já pode descartar, a B, a D e a E a gente já pode descartar elas. É assim que vocês podem fazer na prova, tá gente? Se vocês acharem uma, vê qual que é e descarta as outras para ficar mais fácil. Quem foi que falou que os átomos eram esféricos, maciços e indivisíveis? Foi quem? Foi o Dalton. Então, um B. Então, a gente já pode descartar a letra A também. Então, a letra C, quem fez o, o modelo semelhante ao pudim de passas? Foi o Thomson. Os elétrons giram em torno do núcleo em determinadas órbitas? Foi o Bohr. E quem falou que a posição exata de elétron não pode ser definida? Foi o um modelo quântico. Então, realmente, a letra C. Então, vocês prestaram atenção direitinho, já estão sabendo mesmo. E vocês vão fazendo assim na hora da prova, porque aí acho que vai ficar bem mais fácil para vocês conseguirem Entender como, como faz. Você descartou três, quatro alternativas, vai fazendo as outras. vai ficando mais fácil. Eu vou apresentar a tabela periódica, mas não é a tabela periódica. É como vocês vão fazer dos elementos químicos. Por quê? Elemento químico é muito, é muito complexo. Tem como vocês... Saber em todos os elementos? Não. Nem eu sei todos os elementos. O que, que vocês têm que fazer? Quando você estiver estudando tabela periódica elemento químico, vocês têm que ter uma noção dos elementos que são mais usados. Tipo, carbono, hidrogênio, oxigênio, flúor, cloro. São assim, os elementos que mais são utilizados, que mais caem em provas ou que mais caem em exercícios. Esses vocês têm que ter assim, uma noção maior deles. Os outros você sabe mais ou menos. Mas não precisa de decorar. Porque não tem como decorar. São então, 118. É muita coisa. E cada um tem uma particularidade diferente. Mas na maioria das provas. Pelo menos as provas que eu vejo. Sempre tem. Ou uma tabela periódica no final dela. Lógico que não tem. Tem assim. Eu vou mostrar depois como que vem a formação na tabela. Só tem aquilo. Não tem muita coisa não. Mas se você souber o que cada... Número ali representa Você consegue utilizar ela Ou o exercício já te dá O que você vai precisar do elemento então, Você não precisa Memorizar aquele elemento químico Porque não tem como mesmo não, tá? Mas o que você pode fazer? Toda vez que você for fazer um exercício Utilize a tabela periódica Tenha sempre mãos Ela tem que ser assim Tipo assim, sua irmã, seu parente Quando você estiver fazendo algum exercício de química para você se acostumar com os elementos Se acostumar com ela e quando fizer alguma pergunta, eu fala assim, olha, é assim. Não, não é assim, não funciona assim. Então, tenha sempre em mãos a tabela periódica. Eu falo isso com os meus alunos. Gente, utiliza a tabela periódica. Não tenta adivinhar o que está acontecendo, não. Usa ela, porque assim você vai conseguir se, é, ficar familiarizado com a maioria dos elementos que você vai utilizar. Então, deixa eu passar ele aqui. Não apareceu, não. Não quer aparecer não, tá com vergonha. Tá, tá salvo aí onde? É, não, ela não tá onde aqui na tá minha vendo? tela, eu só não tô conseguindo compartilhar. É como se ela não estivesse aqui na minha, aparecendo para mim. É como se eu não tivesse aberto a janela. Você colocou a ah. tela inteira? É, não, ela não aparece, aparece a, é, a nossa tela aqui da conversa. Não, tá, não quer aparecer o. Você tem que clicar nela lá em assim, na, na... o PowerPoint, não. Você... O PowerPoint não aparece. Vamos supor, eu clico aqui para compartilhar uma janela. Aí, quando abre, só aparece a janela do, do Google Meet. Não está aparecendo ela. Aqui. o PowerPoint está aberto? Oi? Tá, você clicou lá embaixo nele, né? ele abriu na tela sua? Cliquei. Não está... Deixa eu ver aqui. Mas tem um guia aberto, um guia aberto em cima? Tem, dá tá tudo direitinho. Mas não quer fazer, não. Você está acostumada com o Zoom, Eu uso mais tarde. Até hoje, mais cedo, eu olhei. Deixa eu dar uma olhada aqui como que funciona. Mas aí o que eu olhei é como se eu fosse convidar o pessoal, entendeu? Aí é diferente, tem uma aba na lateral. Eu não que não. Eu... não quero compartilhar de jeito nenhum. Lá embaixo, quando você clica na setinha, aparece. Tem a tela inteira, é, a janela a... e a guia. Uma guia. É, aí eu clico é. em uma janela. Aí só, tem, só aparece a minha, aqui, essa que a clica gente está conversando. Clica no guia, clica no guia. Eu tentei, aí aparece, se eu quero compartilhar Instagram. Tem uma, tem uma... É que você está aberto. Eu via, eu via. Então coloca a tela inteira para ver. Tentei também. Não está dando, não. A tela inteira só compartilha aqui. Deixa eu ver se eu consegui aqui, peraí. É. Assim aparece. Para vocês. Ou não, só aparece Valeu. eu aqui. Entendeu. organização da tabela Vai periódica? Isso. Então. Vai ser. Ah, então, tá. Então, para vocês Isso, saberem como... Que... É. Tá, né? Então, para vocês saberem como que é um elemento químico, primeiro, vocês tem que saber o quê? Como que é a organização da tabela periódica. Não adianta você saber o que é elemento químico se você não souber as outras propriedades que tem na tabela. Então, o que, que a gente tem na tabela periódica? A gente tem a família ou o grupo, que são as colunas verticais, e elas são o quê? 18. Então, a gente tem a família 1A, que é os metais alcalinos, 2A, alcalinos terrosos, 3A, a família do boro, o 4A, que é a família do carbono, o 5A, a família do nitrogênio, 6A, qualcogênios. 7A, halogênios, e o 8A, que são o quê? Os gases nobres. Como diz o nome, eles são nobres. Tá vendo? Se você for olhar, ó, são 18 mesmo, ó. 1, 2, 3, até o 12, depois 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o grupo a família são o quê? 18. Vai do 1 ao 18. Nós temos o os elementos representativos, que são o quê? essas colunas laranjas aqui. ó. Esses são os elementos representativos. Aqui nós temos ele, os elementos de transição, que vai do 3 ao 12. Antigamente, eles falavam 13B 3B, 4B, 5B. Hoje, é só 3. 3, 4, 5, 6, até o 12. Então, essa parte azul clarinha aqui, ó, são os elementos de transição. Então, quais são os elementos de transição interna? A gente tem duas aberturas na tabela periódica, que é essa parte aqui e essa aqui, que são os lantanídeos e os actinídeos. Como eles são, eles são extensos e eles fazem parte dessa, da terceira aqui, ó, da família 3, então, eles vêm o quê? A parte embaixo na tabela. Então, aqui são que Os lantanídeos e aqui embaixo são que Os actinídeos, que são os elementos de transição interna. Porque o que? Está tudo interno em uma lacuna só, tá vendo? Os lantanídeos e os actinídeos. E nós temos os períodos, que são o quê? Sete. Que são o quê? Sete períodos. Então, o primeiro período tem dois elementos, o segundo, oito, o terceiro, oito, o quarto, 18. o quinto, 18. o sexto e o sétimo têm 32 elementos. Precisa de decorar isso? Não, mas a gente precisa pelo menos saber o que são os períodos. E como a gente sabe isso? Ele sabe que a família aqui vai do um ao dezoito. Pode ver ó, que a maioria das tabelas periódicas ainda coloca a letra B, ó. Quase todas, porque a gente ainda tá acostumado com B. E mas a maioria também, se colocar de 3 a 12, tá certo também, tá? Então, aqui são o que? As famílias. São o que? As colunas. E os períodos, ó. 1, um, que é essa primeira linha, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, assim que é classificado que os elementos químicos. E é aqui que vocês têm que prestar atenção. Vocês não precisam saber todos os elementos químicos, mas pelo menos o significado do símbolo que está aqui, vocês têm que saber, igual esse aqui, ó, é o que? O ferro. Na tabela periódica, na maioria das provas, costuma não vir o nome embaixo. Então, quando o ferro também é bem utilizado, então a gente tem que saber que F é o que? É ferro. Mas quando você tá fazendo um exercício, né, que não é prova que você não pode consultar alguma coisa, tem que ficar atento nisso aqui, ó. Esse número aqui em cima é o número atômico dele, tá? Aqui, ó, na lateral, a gente tem o quê? A distribuição eletrônica por camada. Então, dependendo do exercício que você tá fazendo, você não precisa nem de fazer a distribuição manualmente. A própria tabela já te dá, ó, primeira, primeira camada, segunda, terceira, quarta. É lógico, se, fica, se te perguntar se é, é, se é um s se é 2S, aí você teria que fazer. Mas se perguntar qual é a distribuição eletrônica, você já tem ela aqui. Então, fica mais fácil para você fazer. Aqui embaixo vem o nome e aqui o que é a massa atômica dele. Então, a própria tabela de periódica te dá todas as informações, dependendo do exercício a fazer, sobre o elemento químico. Então, vocês fiquem bem atentos nisso, porque a tabela sempre te dá. Costuma, na prova, não vir isso aqui e nem o nome. Costuma vir só a massa, a, o símbolo do elemento e o número atômico. Então, quais são os metais? São praticamente todos esses daqui, ó. Então, tá vendo? Lite, berílio, tá? É o 1, o 2, aí tá passando aqui, tá vendo? Precisa saber isso tudo? Não. Não mas vamos por você tem que saber mais ou menos sobre o sódio, não? O sódio que é o bem utilizado, né? Mais que o cloreto de sódio, sal só de cozinha. Então vocês têm que saber ó, o sódio, aqui ó, o níquel, o cobre, são coisas que a gente usa um pouco mais. Então algumas coisas aqui, ó, alumínio. Então assim, alguns são alguns elementos, ó, o ferro que vocês têm que ter mais noção porque são coisas mais utilizadas, porque a maioria dos Elementos a gente quase não vê em exercício, em prova. Mas os que mais se veem, vocês pelo menos saber alguma coisa sobre eles, para não ficar muito perdido na hora das provas. Então, o que, que são os metais? Então, o que? Metais alcalinos, alcalinos terrosos, transição, lantanídeo, actinídeo, metais representativos. Ou seja, é a maior parte dos elementos. São então, o que? Os metais. Eles formam substâncias simples. Sim, mas de modo geral, eles têm o quê? Como você sabe que é o metal? Porque eles conduzem bem a corrente elétrica e o calor. Eles podem ser transformados em lâminas e fios. E na condição, na, quando eles são quê? Sólidos, em temperatura ambiente. Mas a temperatura ambiente é o quê? 25 é, graus Celsius. Não é igual a algumas regiões, aqui onde eu moro, costuma fazer 40, 38 graus. Entendeu? Então, assim, considerado condições ambientes, é quando a temperatura é em 25 graus Celsius. E a pressão é a pressão atmosférica no nível do mar, tá? Mas tem exceções? Tem. Tudo em química sempre tem uma exceção. Aí aqui, a exceção é o mercúrio. Por quê? Porque o mercúrio, ele sempre tá no temperatura ambiente, ele tá na forma líquida, quando a substância é simples, tá? Qual é a, a grande utilização dos metais? Por quê? Como a maioria dos elementos são é, metais, eles têm umas propriedades que fazem com que eles sejam o muito mais utilizados, como são bons condutores de calor, eles conduzem bem eletricidade, no caso, a prata é o melhor para conduzir eletricidade. Eles são dúcteis, ok. São o que? Mais fáceis de ser transformados em fios, né? São maleáveis... Eles são sólidos na condição ambiente, né? Com exceção do mercúrio, que é líquido. E eles apresentam quatro, né, ou menos de quatro elétrons na camada de valência. E eles formam também o quê? Cátions. Os semimetais, né? Alguns falam semimetais mas são só, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete, eles são pouquinhos. E por que que eles chamam ele de semimetais? Porque eles têm propriedades intermediárias entre a dos metais e a dos não metais. Por isso que eles são chamados de semimetais. Então eles formam substâncias sólidas em condição ambiente... Eles têm os dois semimetais de grande importância. É o silício e o germânio, porque eles fazem parte de componentes eletrônicos. Eles apresentam, como eles apresentam é, propriedades intermediárias entre os metais e os não metais, como que funciona isso? Então, eles, os metais fazem o quê? Conduzem bem o calor e a eletricidade. E os semimetais, eles conduzem não muito bem, mas eles têm, eles conduzem razoavelmente, o calor e eletricidade. Por isso que eles falam que são semimetais, Não tem nem muita propriedade de um e nem muito do outro. Eles são intermediários, vamos dizer assim. Aqui são os não-metais. E o que são não-metais? Alguns também falam de ametais, então você pode ficar ligado se vão colocar ametal ou não metais, que é a mesma coisa. Então eles vão somar substâncias simples, mas eles não conduzem bem calor e nem corrente elétrica. Então se estiver perguntando exercício, o fulano de tal corrente, produz bem, é, conduz bem corrente elétrica, ele é o que? Um metal, um semimetal, um não metal? vai saber, ele é um metal, porque ele conduz bem corrente elétrica e calor. Agora, se ele não conduzir bem calor e corrente elétrica, ele é um não metal. E como toda regra tem exceção, o carbono aqui é exceção, mas como grafite, tá? Não como diamante. Eles não são transformados em lâminas ou fio facilmente, por isso que são não metais. Dos não-metais, quatro formam substâncias simples gasosas, mas em condições ambientes, que é o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o cloro. E um só forma substância simples líquida, que é o bromo. Os demais formam todas substâncias simples no estado sólido. E os nomes metais e não-metais é para o quê? Para mostrar que um é totalmente diferente do outro. Por isso que é, metal e não metal. E quais são as propriedades dos não metais? Então, como eu já disse, não conduzem bem calor, né? São maus condutores de calor e de eletricidade também. Eles não são dúcteis, maleáveis, são opacos à cor dele, e eles possuem geralmente quatro ou a, menos de quatro elétrons na camada de valência. E formam ânions. E os metais formam cátions. E eles têm um estado físico completamente variável. Alguns têm estado sólido, estão no estado sólido. Outros estão no estado líquido. E outros estão o quê? no estado gasoso. Então, por isso que os não-metais são bem assim diversificados. O iodo, ele é encontrado no estado sólido, sim, em condições ambiente. Mas ele é tão volátil, que você, pe... supor, encontrou ele no estado sólido, ele vai se sublimar, ou seja, ele vai passar do estado sólido rapidamente para o estado gasoso, tá? Então, assim, ele não vai passar do sólido, ficar com a coisa mole para depois virar vapor, não. Ele está no estado sólido e rapidinho ele vai se transformar em vapor. E o hidrogênio é uma exceção. Por quê? Porque ele não, é um, não tem característica única dele. Ele não tem nenhuma semelhança com outro elemento químico. E ele não é nem metal, e nem ametal. Ele é o quê? Ele é único. Mas por que que ele fica no primeiro período, né, na, na família 1A, por, sendo que ele não faz parte dela, ou seja, não faz parte de família nenhuma, mas vocês terem que colocar ele em algum lugar, né? Ele não apresenta assim nada semelhante com a família 1A. Mas por quê? Por causa da da relação do subnível de energia mais externo. Quando a gente vê a distribuição eletrônica, a gente vai ver por causa da camada dele, da, do subnível mais externo. Ou seja, ele foi colocado na família 1A só mesmo por causa do subnível, senão ele não teria sido colocado lá, ele teria ido para outra família. E ele é o quê? É um elemento mais abundante no universo. E é o quê? O combustível de milhares de estrelas, como o Sol. E é o quarto elemento químico mais abundante o quê? no planeta. Então, o oxigênio é o quê? Ele é único mesmo, não tem nenhum outro que se pareça com ele. Aqui a gente tem o que? Os halogênios, que é o que? A família 17, né? Ou 7A, né? Agora nem coloca mais A, é só 7. Então, eles são, do pre... eles são do grupo 17. Tem essa denominação de halogênios, porque eles formam diversos sais inorgânicos. Eles são muito abundantes na natureza. Por quê? A gente encontra ele em sais presentes na água do mar, principalmente o que? O flúor, que é encontrado com grande abundância e o cloro também. Mas o iodo bromo e o astato, eles aparecem em quantidades extremamente o quê? pequenas. O tenecino, ele não é encontrado na natureza, é um elemento mais novo. Por quê? Porque ele foi sintetizado em laboratório pelo homem. Tá? Ele é um elemento artificial. Então, é o único que não tem na natureza, o tenesino, que faz parte do grupo 17. Então, quais são as características físicas e químicas dos halogênios? Eles apresentam ponto de fusão e ebulição bem aumentada, né? Quando eles se ligam entre si, eles formam substâncias simples de atômica, ou seja, sempre são... Dois, é, o mesmo átomo duas vezes, né? Vamos dizer assim, então, nós, F2, Cl2. Então, eles sempre formam o mesmo átomo duas vezes. Por isso que é uma substância diatômica. Eles participam de, forma, é, de substâncias formadas por ligação covalente, por ligação iônica também, porque eles são ametais. Para eles serem estabilizados, eles devem receber no mínimo um elétron, ou seja, eles provavelmente vão ter sete elétrons na camada de valência. Eles são capazes de produzir ânions. e o NOx mais comum aqui não deu para ver, não, então vou colocar menorzinho para vocês verem. O NOx mais comum, mais comum para os halogênios é o menos um. Os gases nobres. Como se diz, eles são nobres e não se misturam com ninguém. Sempre são solitários. Eles são o quê? Estáveis. Por quê? Porque eles sempre têm, eles são formados por oito elétrons na última camada, que é a camada de valência, com exceção do hélio. Tá? Eles formam substâncias simples monoatômicas, ou seja, é um, é um mesmo. Por isso que eu estou falando que eles são... É, eles não gostam de se misturar com ninguém, eles são sozinhos. E por que que eles são chamados de nobres? Porque eles são inertes, né? Eles não interagem com outros átomos, eles são sozinhos. E são monoatômicos, mas nas condições normais de temperatura e pressão. Então eles são representados apenas pela sigla do nome deles. T é L H, -E, e pronto, tá? E eles têm é, algumas características também. Tem baixo ponto de fusão e ebulição, energia, elevada energia de ionização, baixa reatividade e difunde-se facilmente por meio do vidro e da borracha. A gente tem de elemento químico também, natural e artificial. O que, que são os elementos químicos naturais? É aqueles que a gente encontra na natureza. E os artificiais? São aqueles que são feitos o quê? em laboratórios, produzidos pelos homens. Por isso que a gente tem tanto elemento químico. A maioria são naturais, que a gente encontra, às vezes em, em quantidade muito pequenas. Mas eles são encontrados, e a minoria são os elementos artificiais que o homem faz em laboratório, que tem uma vida, assim, às vezes, de milésimos de segundo, mas conseguiram ser produzidos em laboratório. Ou seja, eles conseguiram fazer elementos químicos. Então, o número de camadas eletrônicas também ele tem a ver com o quê? O período de elemento. Então, o período são o quê? As linhas. Então, ó, o primeiro período, ó. Quantas camadas? Uma. Deixa eu ver aqui, ó. Um S, um S. O segundo, 2 S, ó. Aqui é 2S, mas aqui é 2P, mas é 2, ó. Dois, tudo 2. Aqui é 3, ó, tudo 3. E assim sucessivamente. Então, na distribuição eletrônica, elas têm a ver o número de camadas com o número de períodos também. Então, a gente tem que ficar atento, que na tabela periódica tem muita coisa que pode ajudar a gente na hora da prova. Então, é só ficar atento que a gente consegue. E a camada de valência, que é a camada mais externa e que o elemento fica estável quando tem oito elétrons. Ela faz o quê? Com que os átomos acabam se unindo um com o outro para ficar estável com oito elétrons na última camada. Isso chamo de elétron de valência. E tem a ver com o grupo que é o quê? As famílias. Então, aqui, ó, a camada de valência do grupo 1, da família 1, ó, tudo, ó, 1S, 1, 2S, 1, tá vendo, ó, camada 1, tudo 1. Na família 2, ó, tudo 2. Na 3, tudo 1, ó. Na 4, e assim sucessivamente. Então, tudo tem a ver, tabela periódica tem tudo a ver com elementos de distribuição eletrônica, essas coisas, tudo tem a ver então, sempre que puder dá uma olhada nela que ela vai te fornecer tudo que você precisa então, segundo a lei de Mosley, muitas propriedades físicas e químicas dos elementos, elas vão variar periodicamente na sequência dos números atômicos dos elementos por isso que na tabela eles são organizados em, em, número, em número atômico por quê? porque tem a ver com as propriedades físicas e químicas dele e também cada um vai ser é, colocado numa família que eles têm aquelas propriedades iguais. Então, algumas coisas. Eu trouxe isso aqui, é mais de curiosidade mesmo, porque tem a ver com os elementos químicos, mas só para vocês terem uma noção assim, geral do que, que acontece. O raio atômico, ele faz o quê? Ele mede a distância entre o núcleo de dois átomos iguais. E como que é medido? O raio atômico é a distância desse núcleo, a esse núcleo mais dividido por dois, porque a gente utiliza sempre dois elementos químicos. E como que é o raio atômico? Ele cresce sempre. Da direita para a esquerda e de cima para baixo. A energia ou potencial de ionização, o que, que significa? É quando um átomo neutro, ou seja, tem 11 prótons e 11 elétrons, ele vai fazer o quê? Ganhar energia. Quando ele ganha essa energia, ele faz o quê? Ele perde um elétron. Então, ele vai ficar o quê? Positivo. Então, ele vai ter o quê? 11 prótons e 10 elétrons, porque ele perdeu um. Está vendo? Um elétron foi liberado. Isso aqui é a energia de ionização dele. E como que acontece essa energia de ionização. A energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Aí a gente consegue retirar mais de um elétron do mesmo átomo? Sim. A gente consegue tirar mais de um elétron. Só que a terceira energia de ionização vai ser o quê? Maior que a segunda, que vai ser maior que a primeira. Ou seja, tirar um elétron é... tem uma energia, vamos supor, X. Para tirar o segundo, vai ser 2x, e para tirar o terceiro, 3x, ou seja, só vai aumentando a energia. Quanto mais elétrons você quiser, quiser tirar de um elemento, mais energia vai ter que ser gasta. A afinidade eletrônica é quando um, um átomo neutro com a mesma quantidade de prótons e elétrons recebe mais um elétron. Ou seja, vai ficar com 17 prótons, nesse caso aqui, e 18 elétrons. E vai o que? Liberar energia. Então, quando ele recebe um elétron, ele libera energia. Isso aqui é o que? É a afinidade eletrônica. Ou eletroafinidade. Pode escutar dos dois jeitos. E como que essa eletroafinidade cresce? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. E a densidade? A densidade é, quê? é massa dividido pelo volume. E ela sempre... Cresce no mesmo sentido, mas nas extremidades da tabela, ou seja, de, ela cresce de, baixo, de cima para baixo e da direita para a esquerda, aqui, e na outra extremidade é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Coloca maior. O ponto de fusão e de ebulição é um pouquinho diferente na parte da família, ou seja, do lado direito ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. E já na, do lado esquerdo ele vai crescer de baixo para cima e da esquerda para direita, chegando a, nesse ponto aqui, tá? Eles se encontram nesse ponto aqui, que é o ponto de fusão e de ebulição. A eletronegatividade cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. E a eletropositividade é o contrário, é da direita para a esquerda e é de cima para baixo. Então são coisas assim, vocês precisam decorar isso? Não, não precisa decorar isso. A única coisa que vocês precisam saber é o que, os elementos mais importantes da tabela, igual eu expliquei. Qual, o, o símbolo, o que, que ele funciona, o é, que, que o símbolo representa, né, o, onde vai estar o número atômico, se tiver tabela com a parte da distribuição eletrônica, fica de olho nela, o número de massa e o nome do elemento. É o que vocês sim, mais precisam saber sobre os elementos químicos. Porque saber o que, que é metal, não metal, porque na hora de fazer... Uma reação química, você precisa saber se um, se um metal vai reagir com a metal, se um, um metal vai, agir com, vai reagir com o não metal. Isso aí vocês precisam ter uma noção. Vamos ver se eu trago na próxima aula o que reage com o que, para vocês saberem, que na hora de fazer reação química, se você colocar uma coisa que vai reagir, não vai reagir com a outra, não vai formar produto nenhum, porque eles não têm reação, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa, vocês sente sugestão para a próxima aula, vocês pediram para trazer. Exercício, aí eu queria saber: exercício de algum tópico específico? Vamos supor, eu quero exercício de modelo atômico, de elemento químico. Vocês podem me falar, que aí às vezes fica mais fácil do que eu ficar tentando adivinhar o que vocês estão querendo entender.